Well shit Rock Legion That boy is Benny Hard Quando eu pego no Mike Wii Só faço o Ben na Wii Não adianta me seguir Essa vibe não é pra ti O um melhor não vai conseguir Tá rira, mas tá basta tipo uma boia, Mas não estrago nada, porque eu tô ali barra Depois vou lhe matar, mas não estrago nada Tô lá supertrada, para lhe mostrar, vou Você trabalhar Bilidim, bilidim, hum, tô com uma gala de jim, hum, Também vai dançar pra mim, hum, ela veio de shhh mas vai cantando no mic e isso pra mim é to fine Tipo teu te chamar teu beatty Matafaca sou Mr. Wichit Mano rala na yangu de mim Negga que te mata onde é Tô passado com o e chumboi O melhor graça no beatty Mendo todo mundo olha pra mim Tipo só sale da do pintin Tino ni, tino ni, tino ni Ela não nega só fala assim o so é mais só mim, ele que mais mata sem mentir. que vamos lá sumir, não. Não só que já sorri. É que somos friend Essa é Não estrago nada, não estrago nada, não estrago nada. Não estragou nada, não estrago nada, não estragou nada. nada, não estrago nada, não estrago nada. Tenho tempo pra ficar a te aturar Só vim fazer peipa pra destruir na festa Danças tão no ar, e o niggas tu a brindar Era emocionado todos os dias tu a cagar Sobre a cuia mas a vibe começa a gritar Não estragou nada, não estragou nada Não estragou nada, não estragou nada Não estragou nada, não estragou nada